Oi pessoal, estamos aqui para dar o nosso depoimento, estávamos fazendo especialização em olhos e lábios aqui na Ana Savoy e foi muito divertido, eu sou a Bruna e vim lá de Porto Alegre só para fazer esse curso. Eu sou a Viviane Brazão, eu vim de São Paulo, eu sou a Miriam, vim de Campos, do interior do Rio. Então, para a gente, é, a gente buscou um curso que tivesse conteúdo, que tivesse peso no mercado, porque assim, o nome da Ana no, no mercado não tem nem o que falar, né gente? É a Ana. Então, aí a gente procurou. São mais de 20 anos né, de experiência Sim. nesse mercado, porque assim, hoje, o que, que eu vejo? Surgem muitos professores novos, né? Estrelas. É mas que na verdade não tem a experiência do dia a dia, de ter vários atendimentos na conta para passar. Isso nos dá segurança. De estar tá aprendendo com quem já tem essa vivência. É. De quem já passou por muitas coisas, né? Que a gente sabe que pode acontecer num procedimento. E ela passa tudo isso. A vivência, o que pode acontecer é, de errado, de certo. Ela nos passa tudo, dando a tranquilidade, né? Pra realizar é. o procedimento. Eu achei muito bom também que ela é super sucinta, assim. Ela não fica falando muitas coisas que não precisa, ela vai chegar direto ao ponto, ela chega, dá a aula, explica, já ensina a gente na prática se precisar, ela pega a tua mão faz ali junto contigo, então isso é muito bom porque às vezes a gente fica com muita informação desnecessária que na prática mesmo você não vai precisar. E não, acaba perdendo, né? A gente recebe é... a informação que não é necessária e se perde no meio do caminho. É assim, eu acho que todo mundo já vai sair daqui se sentindo totalmente pronto, né? Seguro para fazer aqueles procedimentos que nós aprendemos aqui. Já tem agenda. Isso, isso não acontece, na, pelo menos comigo, em vários cursos que eu já fiz, não aconteceu. A gente saía com insegurança, sentindo que estava faltando alguma coisa ainda. Então, assim, eu super recomendo para quem está procurando um curso que tenha muita prática, que seja totalmente supervisionado pelo professor, né? A Ana é, acompanha... Os alunos não começam a atender simultaneamente os modelos. Cada um isso. começa, a Ana vai lá. Termina, vai no outro. Então, isso é importante demais. só começa é depois diferença. ela pegar a gente pegar, ela começar, pegar na nossa mão, olhar se a gente tá pegando da forma correta, orientar. E aí depois a gente tá aberta pra começar o procedimento. Então eu acho que é isso, né? É, as outras coisas que super valem a pena, é a hospedagem. Não, não assim, que ser, claro, sendo de graça é melhor ainda. Mas é o fato da gente ficar junto ali, as meninas que estão fazendo o curso, a gente fica três, quatro dias ali juntas à noite, é papo de é micropigmentação é até duas horas, três horas, e a gente aprende muito assim também. Então eu só tenho que agradecer a Ana, ao Rafael e toda a família por nos acolher tão bem. Por nos transmitirem tanto conhecimento que a gente vai levar para o resto da vida.